Não só agora, porque você falou do Gabon, que hoje estamos aqui com mais uma parte de Layers of Fears. Oh my god, que medo. Olha essa boneca, tá dançando funk. É, a gente pegou aqui, ó. A gente pegou isso aqui. E faltam só mais dois. Provavelmente, gente, essa é a parte final, tá? Então, espero que seja interessante. Uau. Tem alguém gordo. Uau. Eu tô me cagando de medo. Pra variar. Ai. Melhor. Vamos lá. Um relógio. Hickory, Hickory Dickory Dock. The mouse man the cock struck one horror. Isso é uma música, a gente. Não tem, tem por que traduzir. Ó, oh, parece que eu já tô loucão. Tá, foi, isso. foi isso? O relógio. É, ah, ué. Então vamos voltar. É, foi isso mesmo. Mano, eu tô com tanto medo, gente, vocês não têm noção. <risos> Ai, que medo. Calma aí, gente. Me fala. Maldita porta fazendo barulho Me falaram que tava muito escuro, gente Que não dava pra ver nada nos vídeos Então eu tive que, voltar vou ter que aumentar um pouquinho Uh, que foda Aham. Hickory Dickory Dock the mouse round tá, o que que mudou? tana de novo? oh deus oh for fuck's sake could someone shut up that damn droga de cachorro Vamos ver. Ah tá. Ai meu Deus. Ai tem um olho. Gente, estão me olhando. Ai. Ai meu Deus. Que que é isso? Que que é isso? Gente, que isso? Ai! Estão me observando! Ah, é. É, não me olhem! Eu sou famoso! Oxe! Nossa, que jeito estranho que o cara levantou! Hickory Dickory Dock the mouse up the clock! Com essa música na cabeça, agora. Ah! Uhum. Já começou. Gente, eu acho que a escada tem alguma coisa importante. Ai, caiu Uou E aí Ah, meu Deus Por que vocês estão se mexendo, quadro? Isso não faz parte Nossa senhora que é essa? Eu vou embora. Me falando, tá cheio de rato porque... Talvez alguém pudesse parar de ficar pedindo desculpa como se ninguém notasse isso. Ah, tá. Então isso tem a ver com a infestação de ratos também. Olha que foda esse cenário também, gente. Nossa, quanto bicho. Ai, que medo. Tô ficando com medo. Oxe. Ih, eu voltei aqui. Eu já passei por aqui. Hickory dickory dock. The mouse goes up the clock. Ai! Tá, esse não foi tão forte não. Esse daí. Foi aquele sustinho de leves. Ai meu Deus! Ah! Por que? Que foi mulher? Que que você quer? Hã? E eu voltei para cá de novo. E o que, que vai acontecer que eu voltei pra cá? Vai repetir o processo? Não mudou. Sai de perto de mim. Isso é porque você. Por isso aí isso não ajuda a colocar dinheiro na mesa. Não, como você fazia mais. Um bagulho assim. Então dá pra ver que a relação deles estava bem pior tipo, eu tava ficando louco, sem talento. E a filha? Só quero saber. Ai, eu não consigo ler isso. Sinto muito. Quem, quis, quem consegue ler aí, por favor, coloca nos comentários, porque, eu não consigo. Uh. Eu ouvi aquelas datas de boneca demoníaca. O que, que tem aqui ah, Engrenagens Essa porta tá trancada com engrenagem Provavelmente eu vou ter que ir lá e vou levar susto Ah não, aqui fazendo, gente? Ah, não. Ai, tá muito escuro. Ai, gente. Foi mal. Pronto. Foi mal. É, Tava muito escuro mesmo. e um ratinho. Oi, ratos. Uma luz brilhante. Você tirou de mim, meu presente Eu quero de volta Eu vou trazer você de volta Arrastar se tiver, vou fazer certo, querido Vou fazer você de certo Ah, eu tava tentando desenhar ela E tipo, não consigo Que antes ela era bonita, tipo entre aspas Aí eu podia, era, vai, digamos mais fácil Só que, então será que o quadro que eu tô desenhando Daquela pessoa é ela? Como ela está? Ah, elevador de novo Vamos lá então Vamos nos aventurar no elevador da alegria É pra subir? O elevador da alegria é ah, provavelmente o meu gameplay de Layers of Fear é um dos maiores Porque... Não, não Por causa da sala nova, o meu tem uma peça a mais do que o dos outros Tô com medo Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não, mulher! Ela vai aparecer aqui dentro. Sumiu! É agora que ela aparece. Ela vai me engolir aqui dentro. Ai! É agora que eu morro. Ai, ah, voltei pra cá, já tá ficando chato isso aqui Voltando pra cá toda hora e toda hora e toda hora e toda hora Vamos ver o que aconteceu Ai Uau Tá, a criança morreu. Será que é a minha criança que morreu? Eu? Eu já voltou a minha mulher chorando aqui Tá, eu não vou mexer com ela Vamos deixar ela lá Ih voltei a minha sala Provavelmente aqui é vou achar mais um pincel Provavelmente aqui é vou achar mais um pincel Deus Seis três, a ah, gente eu não consigo seis três, oxe três, seis três. Três, seis, três. Até o que vai acontecer? Tá vendo? Algum lugar tá aqui. É, não tem nada pra puxar. Tá, gente, eu não sei. Hum. Gente... Não, eu não esqueci. Eu só não ligo mais. You're the mother. Do something you Você é a, a mãe, faça once. alguma coisa. O que? Você fucking deaf now as well? também? Deixe-me trabalhar! Nossa, que cuzão! Era o aniversário de 5 anos do filho e ele, tipo. Que vontade de cair, né? Sair caindo assim. Ih, tinha uma porta aqui. É, não vai ser a parte final, gente. Obrigado por jogar A ah, The Early Access of Layer of Esperamos que você goste. Ah Então é, é realmente, gente, era a parte final. Hmm. Então o jogo ainda não acabou Ah então eles lançaram o Early access Que pena gente Deixa eu dar uma entrada aqui de novo, rapidão. Então a gente vai ter que esperar. É, ó. A gente parou aqui. Uh, peraí. É. Nós terminamos aqui. Essa era a sala nova, então, provavelmente, o meu foi o... Bro. Não! Eu não esqueci, eu não Você é a faça é algo por Muito cuzão essa parte. E aí... me Fique ligado por mais... Lu... Por... Legal. É, então é isso, né, gente? Foi muito bom. Vamos esperar agora eles lançarem. E aí eu volto com essa série. Mas é muito bom mesmo, realmente. Foi foda esse jogo. Ele tem uma proposta muito foda. Porque ele lembra Amnésia, vai. Eles pegaram Amnésia. E pegaram o PT. Juntaram os dois. E virou isso, essa arte. Entendeu? Mas, então é isso, né, gente. Eu gostei desse jogo, realmente. Dia 22, agora, vai vir, soma, o joguinho bom pra caralho. Nossa senhora. Aí sim, vocês que estavam esperando o um jogo de terror bom, já tivemos o Layer of Fear. Ainda vamos ter mais um. É isso aí, gente. É, então é isso, né, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem like, favorito. Favorito não precisa, mas deem like. Compartilhem o vídeo que vocês me ajudam muito. Se você tem Twitter e você deu like, já me ajudou mais ainda. Porque você passou pra todo mundo que você deu like no vídeo. Então, tipo, já vai atrair uma grande, um grande pessoal. É... que mais? hoje gente, como vocês sabem, eu faço live quase todo sábado. Então, eu vou começar a fazer um, um esquema... Que vai ser assim, é, quando eu postar um vídeo, eu vou fazer uma votação do durante a semana, pra começar a deixar uma votação dos jogos que, você, que eu... qual você quer que eu jogue na live, se for ter live. Tipo, eu falo, ah, gente, qual jogo vocês querem que eu jogue? Aí eu deixo lá a votação aberta. Se sábado não gravar, significa que no outro sábado vai ser, e vai ser o jogo que foi votado, entendeu? Então... Eu não vou ser cuzando, tipo, ah, vocês voltaram, mas eu não vou gravar esse. Aí chega no outro, recomeça. Mas, então é isso, né, gente? Foi muito bom. E... Comenta o que vocês acharam desse jogo, tá? Eu, pelo menos, curti muito. Agora é só esperar, né, até... Até o jogo voltar. E até o próximo vídeo. Então, pessoal... Falou.